Quantas vezes você já foi desafiado por causa de sua fé? Quantas vezes já pensou que ser cristão é uma furada? Que talvez o melhor seja a vida louca. Te convido a participar com a gente da primeira semana de oração jovem. Sete desafios para você. Do dia 5 a 11 de julho, às 19h30, aqui na TV Conectados. Espero por você.